História e Desamparo, Mobilização de Massas e Formas Contemporâneas de Anticapitalismo Moist Postone Por conseguinte, na medida em que escolhemos utilizar a indeterminação como uma categoria social crítica, ela deve tornar-se o objetivo da ação social e política, ao invés de uma característica ontológica da vida social. Esta última é a forma como ela tende a ser apresentada pelo pensamento pós-estruturalista, que pode ser encarado como uma resposta reificada a uma compreensão reificada da necessidade histórica. As posições que ontologizam a indeterminação histórica salientam que a liberdade e a contingência estão relacionadas. Todavia, elas negligenciam os constrangimentos exercidos sobre a contingência por parte do capital, enquanto forma estruturante da vida social, e são por essa razão, em última análise, inadequadas enquanto teorias críticas do presente. No quadro que estou a formular, a noção de indeterminação pode ser reapropriada como aquilo que se torna possível quando os constrangimentos exercidos pelo capital são superados. A democracia social referir-se a, então, as tentativas de reduzir a desigualdade no contexto da necessidade imposta estruturalmente pelo capital. Embora indeterminada, uma forma de vida social pós-capitalista poderia nascer apenas enquanto possibilidade historicamente determinada, gerada pelas tensões internas do capital, e não como um salto de tigre para fora da história. Uma segunda questão geral levantada pelas recentes transformações históricas é aquela da União Soviética e do Comunismo, do Socialismo Real. Em retrospectiva, pode-se argumentar que a ascensão e o colapso da União Soviética estiveram intrinsecamente relacionados com a ascensão e o declínio do capitalismo de Estado. As transformações históricas das últimas décadas sugerem que a União Soviética era parte integrante de uma configuração histórica mais abrangente da formação social capitalista, não obstante a grande hostilidade entre a União Soviética e os países capitalistas ocidentais. Essa questão está intimamente ligada àquela do internacionalismo e da política anti-hegemônica, o tema deste ensaio. O colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria abriram a possibilidade de um internacionalismo revigorado que seja globalmente crítico. Esse internacionalismo seria bastante diferente das formas de internacionalismo características da Longa Guerra Fria, essencialmente dualistas em termos de sua forma, nacionalistas. Elas eram críticas relativamente a um dos blocos de maneiras que serviam para legitimar a ideologia do outro, ao invés de encararem ambos os blocos como partes de um todo mais abrangente que deveria ter constituído o objeto da crítica. Neste contexto, o mundo pós-1945 continha apenas um poder imperialista, a potência hegemônica do outro bloco. Este padrão básico aplica-se também aos apoiantes da China, na sequência da ruptura sino-soviética, com a diferença de que, neste caso, o outro lado era constituído por ambos os poderes imperialistas, os Estados Unidos e a União Soviética. Todavia, a crítica do imperialismo permaneceu dualista, a crítica de um bloco do ponto de vista de outro bloco. Contudo, a primeira metade do século XXI não tem sido marcada pela emergência vigorosa de uma nova forma de internacionalismo pós-Guerra Fria. Em vez disso, tem-se assistido a uma ressurgência de formas antigas, de prolongamentos vazios do internacionalismo da Guerra Fria. Este ensaio apresenta algumas reflexões preliminares acerca desse internacionalismo dualista, ressurgente enquanto expressão de um impasse alcançado por muitos movimentos anti-hegemônicos, refletindo também criticamente sobre as diferentes formas da violência política.